Por que, é que eles estão enterrando o papai? Elise minha filha. Se eles fizerem isso, o papai não vai mais poder trabalhar. <risos> oh, filha! O papai disse que ainda tem muito trabalho! Não deixa! Não enterrem o papai! Papai! Promoção por morte durante prestação de serviço. General Hulk. Você prometeu trabalhar abaixo de mim para me dar suporte. Não era para me ultrapassar. Seu idiota. Coronel. Devo confessar que os alquimistas são uma raça desgraçada, Tenente. Nesse exato momento, estou desesperadamente montando uma teoria de transmutação humana dentro da minha cabeça. Agora eu sei como aqueles garotos se sentiram quando resolveram transmutar a própria mãe Coronel, o senhor está bem? Estou ótimo Droga, parece que começou a chover Como assim chover? Não caiu nenhuma gota? Não, é chuva sim O senhor tem razão Vamos voltar O tempo está esfriando